Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje pra fazer um gameplay de Valorant, cara, esse jogo tá incrível, mano. Falar a verdade, Riot é foda pra caralho, na moral. É claro que eu sou ruim em FPS, né? o meu negócio é jogar League of Legends, foda-se, joguinho de, de coletar itenzinhos pelo mapa. Então eu vou ter que o pro player pra jogar pra mim. Se vocês sentirem um nível aí baixo de um pro player jogando, é porque o pro player que eu contratei é ruim. Então, é isso aí, galera. Foi mal, galera. Eu fui expulso da SKT aqui e eu tô tendo que jogar Valorant. Me desculpa, eu tive que sair do LOL, infelizmente. Porque a SKT chegou em mim e falou, ó, oh, cara, você não tá rendendo no LOL, vai ter que ir pra outro jogo, né, meu filho? Aí eu vim pra cá pro Valorant, então eu vou carregar a conta aqui, ó. Do... Minha conta, no caso, mas... Qualquer coisa, se o Rafa precisar gravar esse jogo, ele vai gravar na conta dele, obviamente. Aí deve ficar melhor para vocês. Lembrando que esse cara é ruim para um caralho. Vif dando LOL. Ou seja, ah, tá. mano, vocês vão ver gameplay de alta qualidade, finíssima, finíssima, é coisa de luxo. É, Nunca é. mais vocês vão ver tanta tática como essa. Lembrando que ele tá jogando com o um personagem homem. É um personagem que, na minha opinião, é uma merda. Mas, enfim, ele acha o personagem bom. Então, cada um, né, com seu gosto. Outra coisa, ele vai tentar fazer uns beijos que não vão funcionar. Eles vão acabar morrendo nos beijos que ele vai fazer. Mas é Sim. aquilo, se funcionar é muito mito. Ah, tá. Eu tô contra a Maria Bonita, Big Buxo e Black CPM. Será que essa partida dá bom? Eu tô confiando na Maria Bonita. Ele faz a pergunta, será que essa partida dá bom? E responde na minha frente, assim, ele é... Ele é o cara, velho, na né, moral. Enfim, ó, já vai começar com os betes do gado dele, né? Eu vou ser o narrador de vocês. Espero, espero fazer uma boa narração. Narra um suporte de fazer um. Paredinhas. Essa vai que lá, tá parecendo flash... Fortnite. Ah, não, flash, não, porra. Essa porra tá parecendo Fortnite, velho. Esse maluco levantando o muro, mano. Ih, caralho, tem negócio aqui. Ah, mas é só o suporte que tem, pô. Essa capetinha, essa. Não tem gente, que que também tem? Galera, vocês estão vendo o um nível de jogabilidade, né? Tá esperando o pessoal botar a cara. Depois ele não um nó? Se matar é gole, mas não vai não. Não vai não, vai não. Mano! Ah, vai, vai se... Ah, mano, na moral, na moral, nível do meu pro player, cara. Olha o nível do meu pro player, cara. Cara, vai dizer que esse cara não merecia estar tá na CBLOL ainda? Pena que foi expulso. É foda. A ah, play foi linda, a play foi linda. Pena que finalizou mal. Cara, tem a FK, mano. Restam 30 Pô, 30 que é foda. Troca de personagem. Ah, não? Só tem ele. Já perdemos esse já round. Era, já era. Esse round não, provavelmente vamos perder a partida, cara. É foda, né? O cara tá FK. Legal é que os tiros atravessam a parede, você viu vazando ali, o cantinho da parede? Se eu não Mas me engano, qualquer parede? é só o cantinho de qualquer parede, ele vara. Legal isso. Lembrando que, para quem estiver assistindo esse vídeo, né, hoje ainda, dia, não lembro qual dia, não sei, hoje vai ter live, enfim. Depois eu vou postar lá, vocês vão ver, vocês vão ver. Tá pistola, essa aí, ó. Cara, aquele dragão de... Caralho! A outra pistola era melhor, velho. Não, é essa aqui... Tá ligado? A Ghost. A Ghost, quando os caras tem escudo, ela mata com dois tiros na cabeça. Entendi. É, a, a Desert Eagle, ela... Não é Desert Eagle, aqui é Sheriff, mas... Desert Eagle de qualquer forma ela mata com uma só quando os caras tem escudo. O escudinho. É esse maluco aí é mono, velho. O cara já tem o.. Né? Já tem ali o. Qual o nome, caporra? Esqueci. Chaveiro. Já tem o um chaveirinho, já tem skin? Esse chaveiro é dela, acho que não é não. É, pô, Essa é skin não. aí é do passe de batalha. É? Essa skin aí é fácil de ganhar, eu já teria ganhado se eu tivesse comprado. E eles vão colocar ranqueada nisso né, quando A gente faz uma ideia. Eles ainda não anunciaram, não. Bem, até pelo que eu sei. Boa, cara. Sei lá, cara. O meu estilo é. Tá eu, atrás, meu eu, filho. eu gosto de Call of Duty, mano. Eu não gosto de jogar com negro camperando, não. Sei lá. Olha só, os caras jogam parado, mano. literalmente. Eu gosto de, de usar <risos> jetpack e ir pra cima dos malucos dando um mortal, velho. isso. Meu lance aí com a granada na mão, ruxando. Esse maluco tá granada, aí, todo, leste, todo errado. Tá fecado. Nada a ver, hein? A gente ganhou? Não, não. não foi um empate. foi empate. Desgraça. Que acabou não, né? Pelo menos foi um empate. O cara fecar sobreviveu. <risos> ah, faz sentido, hein? É porque agora ele tem arma pra não dar pra ninguém. Mas. Caralho.. A sede me matou com um tiro, eu vou botar a cara porque provavelmente eles não estão de operator ainda Eu acho muito difícil A não ser que um nego tenha matado uns 3 na faca Olha essa faca, mano. Não é faca, é um facão, é porra É, tá de... Tá com a minha bosta dela Tentar... é, Não dá pra acertar daqui, não Ah, correu pra caralho. Olha ah, lá, lá, ah, Já matou. Ah, tá Boa. Tô montando aí. Oh, a, ah. a, pra, tipo assim, pra um jogo prima, a Riot investiu muito, cara. Porque esse jogo tá muito sensacional. Isso uh -huh. é louco. Cara, o bom da, da Riot Games é isso. Aham, uhum. CS antigamente ele era pago, mas pelo menos eles juntaram um dinheiro bom pra fazer um jogo decente. É, mas cara, falar que o Valorante Se não tiver melhor, tá no nível. Tem nível que ó. Só que é Cássio o Mongol. Acabou. Acabou. boa, boa. Deu pra guardar a Wanda, o Wanda é muito boa. Ela mata com um tiro na cabeça. A Phantom já é outra história. A Phantom ela tem mais precisão, mas. É mais de uma bala na. na head. Negócio é da Tiela. É o que? Negócio é da Tiela. Não entendi. Tu és gol, mano? Não entendi, pô. Da Tiela? Tiela. Tchau, Ron. Calma. Redshot. mano, sabe, mano, porque tu não cansa de botar a cara nele? Tem mano. que ser strafe, doido. Tem que, tem esse que fazer triste. strafe. Mano, eu já achei que tu ia tomar aquele HS logo de novo. Quase, hein? Quase. Sempre tem um gol aqui, ó. Olha só como os caras jogam. É por isso que eu não gosto desse joguinho. Eu negócio é ruxar. Tira pela pra, essa porta atravessa, né? Puxa. Bate o cara aqui. Tá aí, Pegaram o visão. Tá ligado. Metei nego aqui em cima. Aham uhum. Ah, isso aí você tá zoando é o pet melhor, né? Já era 22, tem suporte no seu time, pô Relaxa Ah, o suporte Só falta a Sage Ah, Raze, é quer dizer Ó, oh, ela tá aqui, ó Ali, ó, falei Tá pra cá Será que ela vai ter? inventar de quebrar isso aqui? Vai. Que não, não riscado, ela ela vai, vai pular, provavelmente. O cara que tava aqui cá voltou? Voltou, né? Não, não, ele quitou, eu acho. Quitou. Quitou, não? quitou. aqui. Assim que quebrar. Ela vai estar aqui, ó. Você vai sem HP, né? Relaxa. Um time na cabeça é mais do que 22 de HP. Boa. Com menos um ainda, hein? É, Será? tô 3 2, tá cadê? Tô achando que esse tempo é muito apelado. Ah, tá. Esse tipo é uma bosta, eu lembro. É mais ou menos isso. Eu lembro dessas palavras, Rafa, eu lembro. O negócio é tipo que explode todo mundo. Hum, tá bom. Mano, esse facão, velho. Que é muito falta de necessidade, cara. Então, galera, aproveitando que vocês estão aí assistindo, é, não esqueça de deixar seu like, né? A, ajuda a dar aquela compartilhada lá no Face pros seus amigos. E quem puder deixar um comentário, ah, cara, vai se matar, cara. então comente aí se você viu agora esse kill esse lindo Caralho, olha essa skin, mano. Enfim, galera, esse deixa o é seu bom. like, se inscreva e ajude a compartilhar nas redes sociais, por gentileza, quem puder. Caralho, que skin lindo O bom das skins desse jogo é que elas mudam tudo, cara. Muda a mira, muda isso aqui, bagulho de, de kill. É... como é que fala? É... É. contador de kills, se eu não me engano. Inimigo avisado. E mudou recarregar dela também. Não. É uma pena que morreu, senão a gente ia ver ela recarregando. Vai ela revive. Recarregando. Ó. Revive, carai Ah, tem último, ainda tem Nem rola. Eu prefiro perder. Mas ali não era bom ela rever não. Porque ela, o cadáver tava com visão inimiga, tá ligado? Se ela tá revivendo cara, ele vai ficar paralisado ali, e vai reviver e vai morrer. Que aí o maluco tá mirado. É tipo quando eu ulto em alguém, aí eu fico meio paralisado quando eu ulto. Aí o maluco aí só pega a posição. Isso também funciona com o Fênix, quando ele ulta que ele volta, tá ligado? Fica um foguinho marcado no chão. botar cara. Vai minha filha. Não posso botar a cara porque eu tô de opereito Senão não botava mesmo. Aqui não vai ter ninguém não. Se eu ouvir passo, eu vou pra lá. Não tem passo não vou perder esse x1 certeza ali ó. tá como meu time tá dando a volta eu vou vir por aqui ó provavelmente a sage tem visão cadê a sage? ela veio pra cá Da é OP mesmo em FPS competitivo. Uma das melhores armas. Nossa, não era você tirar aí. Aham. Uhum. Oh, shit. Nem tinha o que fazer, cara. Os caras morreram tudo. Pelo menos eu protegi a bomba, deu tempo. É o clutch. Clutch é quando a bomba explode. Viu? São imperfeitos. Medíocres. Vai fazer live de Valorant, hoje? Pretendo. Hoje? Hoje não. Nice. Quero ver você jogando. Quero no mínimo duas partidas, hein? Pra ter uma horinha de live. Deixa comigo. Oi? Deixa comigo. Duas partidas fidando. Vou cuidar tantos caras, irmão, não ter rindo, não mata o pé. Aceite tá mirado. Esse bicho é pistolíssimo. Morto. Da puta. Opa, ela tá ligado. Estoura na facada? Achei que era só um... Oi? Não sabia? Estoura numa facada só? Não. É... Facada também dá dano. Não, mas por quantas facadas ali? É o mesmo tanto de tiro que você deveria dar. Eu bem, ah, porque você já tinha é. jogador. Não, fez. ele já tava sem life. Que mentira, velho. Como é que esse tiro não pegou? Isso pra mim é choro, cara <risos> Ah tá. Já. Perdi me aqui, meu perito, que tristeza. E você Pior que eu tava ligado que ele ia estar tá lá, eu não sei porque que eu dei esse vacilo. Comprar uma espectro mesmo? Ah, já tô de ultzinho Não sei porque caralho ela ficou ligada nas costas aquela hora que eu usei a ult Ela geralmente fica olhando pra cá Ah, é porque ela deve estar tá ligada que eu tenho ult, então... Aí já fica... Então, já fica... Só pra jogar ela já, já tem as táticas de Agora eu pego ela. Não fuga. Filha da puta! Boa! Depois de errar tiro pra caralho, eu matei. Deu bom. Cara, você tem que parar de andar com a faca. É nem isso. Demora muito quando você vai de frente. É porque. Geralmente a gente pensa, o inimigo não vai estar tá ali Mas eu esqueço que eu tô jogando bronze, mano É foda Você vem em competitivo Os caras estão posicionadinhos, vigiando ponto O maluco tá dando volta no mapa Nada a ver, não era nem pra eu morrer ali Ó, essa porra aqui, mal posicionada Aí tá na outra bomba, sendo que a bomba tá lá na cara do caralho A Spike É, ó, isso aqui é bom... boa posição, tá ligado isso aqui é posicionamento e FPS competitivo. Isso aqui não. Aí, olha. Essa mongol aqui, sabe por que, que ela encontrou a mongol da, da Reis aqui? Porque a Raze também tá mal posicionada. É duas mal posicionadas brigando. É tipo aquela briga do, dos dois moleques mais burros da sala, tá ligado? Tá ligado. <risos> Sei como funciona. Então... É pra essas porra tá na bomba, vigiando ou ruxando. Já tá no round 8 Falta 4 rounds pra mudar de lado Uma coisa é você aproveitar os últimos rounds da primeira rodada Pra ter vitória, senão... bagulho esquenta Preciso que alguém bota a cara, porque... Já dou conta se botarem a é cara. Só tem nós dois, fodeu. Isso aqui é macho, vale a pena não. Essa smoke aqui que eu dei foi meio ruim, mas pelo menos deu pra atravessar. Que mentira! Sim. Caralho, me matou com um tiro, que porra foi essa? Acho que foi de shot, mano. Não foi headshot. Não, foi shot, mano. Foi 12. Foi de 12? Foi, pô. Eu nem vi. Que merda. 12, 12 de perto nesse jogo aqui é surreal, cara. Corpo, cabeça, perna. Hum... de marcha esse aqui. Vai dar ruim pra caralho, mas... Bora. Esse jogo muito, muito, sei lá cara, cara, o jogo acabou de, de tipo, acabou de ganhar vida, o jogo tá tão... Tá bonito mesmo. Não, é questão de boniteza, questão da de, de mira, questão de sensibilidade, questão de precisão Sim. do jogo, tá tudo muito bom. jogador O jogo tá muito bom, em, falando em competitivo. Sim. Caralho. Tem lote é bom, em fazer isso Tô meio que fudido aqui. É, cara, só tem você. Um V5. Acho que tá bom. É GG. GG tá tem bebido. que fazer não. <fusos> Fudeu! Boa! Caralho! Eu achei que tu ia conseguir, hein? Viado, eu tomei um susto. Caralho, eu apareço, tá um maluco de cara pra mim, mano. Credo! Parece que até filme de terror isso aqui. <risos> Por que? que? Eu curto esse lado que esse lado aqui eu tenho, tenho mais vantagem Problema que ninguém tá rushando Se tivesse rushando eu tinha total vantagem Se tivesse rushando aqui Porque eu me escondo parará, paruru. É, eu tava ligado que ia ter gente aqui Falou Não tem mais. a filha da puta aqui. Que mentira. Nossa. Que mentira. Deve estar tá sangrando o olho de quem está assistindo. É foda, mano, ver eu jogando assim, igual um mongol. Gameplays de alto nível, cara. Já foi claro. Com <risos> Ela literalmente fez isso. <risos> Muito bom. <risos> mano, ó, Olha essa bala, ó. Toma essa bala. Meu Deus, é, é... Briga de cego, quem ganha é quem aparece por último, ó. Que que é isso aí, mano? É a arma mais bosta do jogo Só isso Ai, meu filho Caralho <risos> O maluco botou a cara tinha 300 inimigos, velho Credo Na última rodada, os caras viraram Cara, não tem como pra vocês não, com menos um É foda mesmo Ah, o voltou Ah, agora tá de boa É tenso, mano Você vai gravar vídeo, parece que tudo dá errado, tá ligado? Normal, normal. Você vai gravar vídeo aí é resolução ruim, é microfone ruim, ou negoquita normal. da partida? Normal, mano. Problemas que acontecem com os melhores digo, Faz sentido, hein? Nossa! que bala, nem vídeo aí veio. Não consegui dar strafe. Minha strafe foi lentaço, velho. Que merda. O pior o strafe que você vai ver hoje. Essa arma recarregando é linda, velho. Sim, cara. É uma pena que o jogador deixa ela feia. Pede essa porra. Vai morreu. Virou? Jogou bem. Puta, minha filha. Com ela também dá pra fazer uns bagulho da hora. Umas play. O woman é mais pra furtividade. Ela já é mais pra briga de frente. Ela é OP pra caralho na briga de frente, hein? Se o cara tiver todas as skills, quase possível matar. O problema é o jogador mesmo, que ó. Ele, ele ruxa sem olhar pro canto, podia ter nego ali. Ó, podia ter nego ali. Tá vendo? Ele não olha. Ele atira antes de o cara botar a cara. É aquele jogador novato de FPS competitivo, tá ligado? Que. Não manja muito. Bota a cara pra um sniper. Do nada. Não dá strafe. Eu fiz a mesma merda, mas... Eu tentei dar strafe, já é algo. Do outro lado, meu filho. Não, tá aí. Mira ele, cara. Boa. O cara voltou, cara eu acho que agora vocês conseguem ganhar Agora é fase de proteção Eu realmente não sei qual lado eu jogo melhor Eu diria que no Valorant esse lado aqui é melhor Porque tem como pegar a posição certinha Que os caras vão aparecer ou aqui ou ali Só ficar em algum canto Você vai ficar aqui comigo mesmo, minha filha? Tá bom Os gráficos não estão no Ultra, mas eu acho que dá pra ver de boa. PC da Xuxa. <risos> que isso, galera? Minha placa de vídeo queimou, cara. Sem joelho. Tá Foda. Tá por é isso que eu não tô conseguindo trazer vídeo com, sequ... com frequência e nem com uma resolução bacana por causa... Eu tô sem placa de vídeo. Queimou, tem um, tem umas antes, dois, três, dois. Boa. Nossa. Nem dá. Eu não sei nem porque que eu coloquei a cara, eu tinha escutado barulho. Essa campeã é quebrada, velho. Você vê ela, uma hora ela tá sem vida, outra hora ela tá full life, tá ligado? Quebradaço. Muito pouco. tempo desarmar? Vai, filha, eles é armam? Não. Dava. A CG não tava ligada, não. Morreu! É, eu vou de sheriff, essa aqui. Tem que economizar. Sistema de, de pinchação também tá da hora. Eu curti. Tá precisando de uma arma. Eu podia ter solicitado. Vacilei. Vai ter gente aqui, ó. Ele levou 3, é isso mesmo que eu vi? Boa, oh, perfeição. Ok, ok, ok, ok. Oh, Peguei. <risos> Peguei a minha mais bosta do jogo. Eu não sei... Ó, oh, desculpa aí o pessoal que joga isso aqui e é main dessa arma, mas... Particularmente eu acho um bicho. <risos> jogo porque não dá oportunidade pra exarma. Ah tá. Faz sentido. Olha só como é que é gostosinho pra bichar. Eu ainda olhei pras costas, mano. Que mentira. Eu olhei e ela não foi revelada. Eu ainda olhei pras costas, cara. Cara, a... essa skin dessa sniper também é muito bonita, mano. Né? É do X1, será que é É do passe vai? de batalha. Nice, nice. O X1. Mano, essa, essa mina tem quase. Cara, essa mina só vem skin god. Essa skin Não. aí é do passe de batalha. Muito linda. Eu também é, acho. eu acho que vai ser GG. Se eu compro eu o passe de batalha, que... eu já eu desbloqueio ela. A gente consegue ganhar essa, né? Dá pra ganhar. Será? Só jogar direitinho. Tô jogando mal também, cara. Tô jogando ah, muito relaxa, mal. Relaxa, cara. Relaxa. Todo mundo sabia que ia ser gameplay de primeira qualidade. Que <risos> foi, foi dito no início do... Seria gameplay de primeira qualidade, ó. Faz Só sentido. O tá esperando o quê? O não tá esperando um... um.. V5. Faz sentido, hein? Cara, agora seria a hora de você ruxar onde você tava ruxando. É agora que você deveria inverter. Porque a posição ali é melhor. Uhum. A posição onde você tava ruxando. Defender agora seria bem melhor pra vocês. Boa! Nossa, que tiro! Ah, é. Estão tá tudo Forte na Spike B. Boa. Só foi aquela proteção na proteção do Spike. GG. Caralho, nem clicou. Eu ia tentar dar a volta que matar. Se eu soubesse que até essa não-clicância, eu nem tinha ido. Ah, mano, comprar Ghost. porque Diego não tá rendendo, não. Eu te digo, eu desespero, erro o tiro, tudo. Por que você não lá mesmo, pô? Aqui sempre tem um otário que aparece. Só no último round não apareceu. Sei lá, acho que os caras estão indo pra lá. Eles devem estar ligados aqui. Tem a WN. Não se metem. Falei que sempre tem um demente aqui. Faz Porra, Nossa, mano. Tá Nossa, não pegou. Nossa esse aí pegou. <risos> <risos> o que eu não fiz, ela faz. <risos> opa, opa. Oi, oi, oi. Sim, tinha mais pareceu, um. Cara, Ele é eu errei um tiro, tiro feio, cara. Spike plantada. Como eu errei esse tiro? Verdade. O que foi? Concordo, que a ult dela ali ó. Nossa! Bom, oh. GG. E o cadeado do nosso proclim, como tá? Tá é uma bosta. Cadê o Mostra pra, Mostra pra gente. Acho que ele tá... 10 barra 13. Tá é nice, negativo. Tá é negativo, velho, de qualquer forma. Depois de ver o que eu faço... Tô desanimado. Acho que vai aparecer gente aqui, provavelmente. Perderam um round. Eu falei que dava pra ganhar esse aqui. Só jogar certinho. O um homem é roubado, né? Que mentira que esse tiro não pegou Por quê? Porque de lá, por exemplo, você tá mirado na, na esquerda Você usa o teleporte e vai pra direita Aham, Se eu tô aqui, eu só venho pra cá Aí eu vou pra ali, ó Não, não nem eu ver. tô dizendo quando os caras rusham ali Boa Boa Boa esse cara aí também, tá vendo que tem um sniper mirado nele é. e vem murchando. Vem igual um doido. Isso aí é a Killzinha grade. Jogadores da minha solo o quê? Tipo isso aí mesmo. Da Não minha eles são piores, eles vêm um sniper e fica parado. Opa! Boa! Hum. E? Meu tiro saiu, só que. Não deu tempo da bala chegar, tá ligado? Quando a gente atira, tem um tempo de 0,1 segundo pra bala chegar Aí o cara me matou nesse meio tempo aí Era pra eu ter matado Em milésimos de segundo pra bala percorrer Sim Ah, vou tentar usar a ult agora. Hum, então aqui ó. Só Nossa, meu Deus. Eu não sei. Eles conseguem pegar a visão da ult? Oi? Eles conseguem pegar a visão desse ultimate? Sim, quando eu tô. Quando eu uso a ultimate, eu tô nascendo, fica um vulto preto assim. Sim. Tipo é a, a sombra do meu C, quando ele fica assim. Ah. Então, é tipo a sombra do meu ser, um vulto preto. Ele é a cópia purinha do, do Zed, que se mexe pelas sombras Entendo. e teleporta. Coisa que é, tá. uma, uma coisa que eu achei engraçado foi eles terem criado um, um, uma segunda dimensão, um segundo planeta, como se diz. Um universo inteiro só pra botar outro jogo sem interferir na história do LoL, isso é muito interessante. Bastante. Eles refizeram o visual de um outro mundo, tá ligado? Sim, cara, eu achei isso muito legal da parte da Riot. Achei isso muito, muito interessante. Se eles utilizassem Runeterra, eles provavelmente colocariam ou personagens da lore dos campeões, ou personagens aleatórios. Cara, seria bacana. Só que não se encaixaria porque Runeterra eles, Runeterra, eles não usariam armas de fogo, cara. Sim. Lá eles estão na, na, na época da, da, da espada ainda, ou seja, ia ser, seria magia e espada. Mas eles provavelmente eles poderiam também colocar apenas campeões ADC Você poderia jogar de Jinx, que teria a Odin. É, real. real Você poderia real, jogar real. de Caitlyn, que teria provavelmente a Guardian ou a Marshall é o Pereito, tanto faz. Qual... Ah, é real, cara? Deu uma então. viajada aqui. Sim, você falou tudo. Poderia ser isso, campeões ADC. Um jogo voltado para os ADC voltado seria da hora. Seria muito legal. Porque vai ter, ter um jogo voltado pro trash. Só porque, tipo assim, você vai conseguir jogar com os campeões que você já conhece, já gosta da história deles. E poder... jogo. Sim, mano. Poder... Jogo é poder usar as skills de outra forma, tá ligado? Assim. De um jeito mais bonito. Tô errando tiro para um caralho. Relaxa, cara. Coisas da vida. Ela tá aqui, ó. É verdade, Imaginei, porque eu taquei o bagulhinho e Aí o próprio campeão diz, né, aqui, ó. É, crie paranoias com seu campeão. Aí eu com aquele negocinho e ele é, pensa o quê? Vai vir nego dali de dentro, então eu vou ficar aqui. Aí a gente vai do lado contrário. Achei fácil. Até peguei uma banda aqui de presente, ó. Essa arma aqui ela é muito boba pra quem sabe jogar, eu não sei. Por isso que eu morro com ela. <risos> É, pra quem sabe fazer spray, ela é muito boa. Ótimo. Porque é uma das armas do jogo com mais dano. Obviamente é com mais dano, é né? o Operator, mas... Se você acertar os tiros, ela, ela ganha mais dano, praticamente. Não deu tempo de destruir. Pegar 6 pelas costas. Esse é o último round? Oi? Esse é o último round? Sim, para nós. Caralho! Não deu hum, tempo. Nossa. Boa. Boa demais, mano. Só falta esse último. Ela vai matar, certeza. Ela não vai dar esse vacilão, não. O problema é que se a gente golpear eles viram. Ele tá aqui, provavelmente. Nesse canto aí, ó. Falei? Nossa, ela acertou esse tiro, cara. É o problema é que o no scope desse jogo aqui é bem bugado, não é tipo CS. CS, se tu tá andando assim no Shield, o No Scope vai reto, porque o boneco aí tem precisão no Shield. Nesse jogo aqui não. Nesse jogo aqui você tem que estar tá agachado e com a mira presa. <risos> o tiro ir certinho. E mesmo assim não vai, ó. Olha lá, mesmo assim erra. Entendi. Esse jogo aqui, ele só tem que melhorar isso aí. O No Scope desse jogo é ridiculamente ruim. É um jogo que não te deixa usar No Scope, tá ligado? No CS você usa de boa. Se tu pega a visão do cara do teu lado e tá morto. Olha ah, lá, na hora que eu tirei a mira o cara apareceu. Boa. Cara, eu ia matar o cara, só que o outro matou. Que porra foi essa? Cara, foi isso pro eu É. Levou dois tiros na boca. <risos> Se um não pegasse, o outro pegava. <risos> tá, pra onde que eu vou? Eu não sei nem porque que eu tô reposicionando. Era pra eu ficar aqui, engenhando o B. Viajei agora. Como eu imaginei, eles na, na... Chegar no shield. tá foda aqui. 82 de life. Estão na Eles estão aqui, ó. Vai pro uma aqui. é É, é, enfim, galera. Enfim, galera. É, eu tive que dar uma saidinha aqui rapidão, como vocês puderam ver, né? Chamado. Mas é coisas da vida. Nice, cara, Vitória. pode? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da gameplay. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês puderem, deixar o like de vocês aí e compartilhar ajuda demais. Obrigado, galera. Até a próxima. E fui! Valeu!